Opa! Tudo bem? Aqui é Bruno Bruna novamente, falando aqui pelo Empreendedor Digital. E hoje eu trago mais um estudo de caso de sucesso aqui para mostrar para as pessoas como realmente é possível criar um negócio online e não só criar um negócio online, mas lucrar com o um negócio online, que é um fator que às vezes as pessoas esquecem. Então eu tenho aqui comigo o Rafael, ele tem um resultado muito bacana, que ele até me mandou a foto e também novamente eu sei que acho importante mostrar e eu até peço autorização do pessoal. Para mostrar que realmente teve os resultados, porque falar às vezes, principalmente na internet, é um pouco fácil e ajuda a mostrar que realmente tiver os resultados. Ele teve aqui o um curso dele, que ele vai explicar melhor o que ele fez, que ele conseguiu em cinco meses ganhar 20 mil reais, mil 143 reais e 23 centavos com o um curso no, no nicho dele que é de música eletrônica. Então eu vou, eu vou passar agora para ele para ele poder se apresentar e explicar melhor o que é o curso exatamente e como ele conseguiu esse resultado. Então, Rafael, à vontade para ir para se apresentar para o pessoal e falar um pouco mais. Opa, obrigado aí, Bruno, pela oportunidade. Então, é o meu nicho, né, que eu atuo, é o nicho da, da música eletrônica, certo? O meu produto é um curso online de produção de música eletrônica, certo? Uhum. Que eu ensino desse curso aos DJs como eles produzirem suas próprias músicas e remixes, certo? E eu comecei... É, com esse curso em novembro do ano passado, né, de 2013, certo? Uhum. Eu havia estudado bastante desde 2010, é, marketing e empreendedorismo digital, né, eu fiz o curso uhum. de empre, é, empreendedor efetivo, uhum. né, que Ao me... finalmente consegui é, pôr em prática o que eu estava aprendendo e finalmente temos resultados, né? Uhum. Então, eu comecei fazendo um lançamento um, um relâmpago do meu curso né, em novembro, que é uma, um lançamento rápido que você faz do curso para ter um, uma entrada de um caixa rápido né, uhum. em poucos tempos, em quatro dias, cinco dias, por aí. Sim. E aí quando eu finalmente botei em prática né, é, os conhecimentos que eu havia adquirido, né, que eu, tava, eu passei bastante tempo assim só. É, estudando e um pouco seguro do que fazer, uhum. finalmente eu consegui ter bons resultados. E desde novembro do ano passado até hoje, é, eu estou tendo um bom faturamento aí, é, com o empreendimento online, e tanto que eu estou trabalhando só com isso né, hoje. Uhum. Tão, tão certo que está dando. Sim, certo? é e, isso. Isso é bacana, até porque eu sei que muita gente que entra em contato. Ou comigo, ou deixa um comentário, ou me manda assim até gente que está participando já do curso de empreendimentos digitais altamente lucrativos. É, eles falam que assim, um maiores, dos maiores sonhos, pelo menos inicialmente, porque é como a maioria das pessoas começa, não é nem ganhar milhões, 10, 20 milhões e comprar carro em Miami, na Flórida, mas é só conseguir ganhar o suficiente para viver só disso, sabe? Poder ter seu Exatamente. próprio negócio, trabalhar em casa, assim, do poder, sei lá, ter a família para cuidar, o. Poder pelo menos trabalhar no seu próprio negócio, responder só a si mesmo, que realmente é uma sensação incrível. Então eu entendo bem como é isso, porque acho que é como todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas boa parte do pessoal começa com essa mesma sensação que tu teve quando começou. Quer dizer, desculpa, que para chegar nesse mesmo estágio que agora tu chegou, de poder viver só com o próprio negócio. Justamente. Então realmente a grande vantagem que eu vejo né, do empreendimento online, digital, é justamente eu poder fazer meus próprios horários, poder trabalhar no conforto da minha casa, né? uhum. é, o tanto que eu quero, quantas horas diárias eu estiver disponível para trabalhar. Certo? Então, realmente é uma liberdade muito grande que a gente ganha, tendo nosso empreendimento online. Certo? E o melhor de tudo né, é que eu consegui ter empreendimento na área que eu sou apaixonado, né, que é a música eletrônica. Porque Sim. além do curso né, de produção de música eletrônica, eu também sou DJ, também né? toco bem uhum. na noite. Aqui em Fortaleza, uhum. e eu consegui aliar uma coisa a outra, entendeu? É Sim. uma coisa que realmente me dá, um, me dá uma liberdade bem muito grande, entendeu? Sim, é, isso, isso é uma coisa que eu, até o, o próprio Mason, que a gente acaba falando bastante lá no grupo, eu gravei uma entrevista com ele, ele também foi no hobby dele, que é de aeromodelismo. O próprio o Martin, ele fez, no, que ele gosta de jogos, ele fez sobre isso. Teve o Lucas e o Davi que fizeram na área de manutenção de computadores, que era a área que eles já trabalhavam e tinham interesse. Uhum. Então, isso que é bacana de ter o seu próprio negócio online, porque dá para escolher exatamente aquilo que a gente já tem interesse. Não é obrigatório, dá para escolher qualquer coisa, Sim. mas facilita, né? porque já tem interesse, já vai atrás das informações, as pessoas vêm falar e pô é, dá prazer falar, porque é algo que a gente gosta de, de fazer, então se a gente conseguir ganhar dinheiro com isso... Melhor ainda, porque aí é fica mais fácil, né? não, não tem mais aquela sensação de, meu Deus, chegou a segunda-feira, vou ter que ir lá trabalhar de novo. não tem Eu não tenho, pelo menos, a sensação de comemorar sexta-feira, fim de semana. Para mim, eu, eu gosto de uma frase do Richard Branson, que é o, o criador da Virgin, que é um dos maiores empreendedores, um dos caras que eu mais admiro no mundo, e ele fala que assim, ah, para mim não existe isso de trabalho ou diversão. Para mim é tudo a mesma coisa, tudo é diversão, tudo acontece junto. E acho que é isso que a gente consegue quando tem um negócio online. Do, do teu negócio, eu lembro que a gente tinha conversado outra vez, que no início, por exemplo, hoje, se não me engano, o curso já é totalmente o teu conteúdo, né? Esse, Isso. Essa versão de agora. Mas no início não foi assim, tinha, acho que teve um outro DJ, eu não lembro exatamente como é que era, que eu não sei se ele te ajudou, se ele fez o conteúdo, ou, ou tu entrou com marketing digital, mas foi alguma coisa assim, se quiser falar um pouco mais de... Porque é uma dificuldade que as pessoas têm de, isso. eu não consigo criar o conteúdo. Pô, não, não precisa criar tudo. O próprio Martin também pegou outras pessoas e entrevistou. Então fala um pouco mais como foi é, para ti, como é que funcionou isso. Certo. Então, realmente, é, no começo, quando eu, eu comecei a trabalhar com esse curso de produção de música eletrônica, eu trabalhava é, em parceria né uhum. com outro DJ produtor, certo que ele, uhum. no caso, o conteúdo, certas aulas do curso. E eu fazia um marketing digital. Uhum. Por que, que eu procurei essa parceria? Porque no início né a gente quer ter uma maior segurança, né? a gente fica meio assim inseguro em relação a criar nosso próprio conteúdo e vender. né Sim. E também, outro motivo também, porque no começo você quer ter resultados rápidos, e às vezes uma das melhores maneiras para você realmente começar a ter um resultado rápido é você se juntar com outra pessoa que já tem um conteúdo, a, a aulas online, que no caso foi o que eu fiz. Esse DJ ele já tinha um curso online, uhum. só que eu tinha enxergado a possibilidade de melhorar o marketing dele, que não trabalhava muito bem para aumentar as vendas né? Uhum. do curso. E aí, é com isso, como já tinha o conteúdo pronto e eu implementei o marketing digital, a gente conseguiu já ter resultados muito mais rápido do que se eu fosse é, desenvolver meu produto totalmente do zero. Sim. E eu pus testar se realmente... As estratégias de marketing funcionariam naque, é, funcionaria, funcionaria <risos> naquele nicho, entendeu? Sim. É, da, da música eletrônica. Uhum. E aí deu, tudo, é, deu super certo, entendeu? E aí a gente foi trabalhando junto durante mais de seis meses. Uhum. E aí eu resolvi criar meu próprio conteúdo, porque eu já estava seguro, né? já tinha aprendido bastante sobre produção de música eletrônica. Uhum. Também já, já tinha visto que realmente o nicho é, tinha potencial para trabalhar na internet. Sim. E aí, resolvi é, fazer meu próprio conteúdo, meu próprio curso, né? Uhum. E lançar ele na internet. E aí deu super certo, né? Depois de seis meses, passei a trabalhar com o teu próprio com o curso, fazendo meu próprio marketing, e continuou dando super certo. E agora, é, eu tenho, tenho uma autonomia total, né, liberdade total para fazer do, da, da forma que eu quero, também 100% do lucro, né que é das Sim. partes principais. É. Você tem. É, isso, <risos> isso, isso é uma das dificuldades que, para quem está começando, acaba acontecendo porque, de início, principalmente de início, quando a gente não tem, digamos, Escala e, e, e a gente até tem medo de investir, de por exemplo, contratar alguém para ajudar ou fazer parte do conteúdo ou para fazer os vídeos, o site, porque sempre tem alguma coisa. A gente tenta facilitar o máximo possível dentro do próprio curso. Lá eu dou ferramentas, dou tudo assim, tentando fazer o, o mais simples possível para criar páginas, páginas de venda, páginas de opt-ins e mesmo, mas sempre tem um trabalho extra e no início fazer tudo por conta própria. Não, não, assim é possível, claro. Foi assim que eu comecei, eu sei que muita gente começou, uhum. né? mas há maneiras de, de fazer isso diferente, como o próprio Martin fez, aqui o Rafael fez também, que é uma alternativa. Às vezes a pessoa me perguntam Ah, você recomenda começar como afiliado ou produtor? Que é uma outra alternativa de mais ou menos fazer isso, de não precisar se preocupar em criar o conteúdo e só assim testar as estratégias de marketing. Só que eu acho que é muito pior porque a desvantagem é que você não fica com o cliente e não é a mesma coisa aquela sensação de realmente trabalhar diretamente com a venda. Para realmente começar a entender o mercado, para realmente entender por quem é meu cliente, o que, que ele precisa. Então, por isso que eu acho muito melhor, por mais que assim parece que dá menos trabalho como afiliado, eu acho melhor nem que seja então fazer como o Martin fez ou como o Rafael fizeram, pegar outras pessoas que já têm o conteúdo, ou, ou entrevistar elas, que foi o que o Martin fez, e aí partir para criar o primeiro, primeiro produto, e depois expandir em cima dele. Agora que, pô, testei, até serve como teste, tem gente interessada, agora sim vou me dedicar para fazer o meu curso completo que é o que que agora tu tem né que agora tu tem liberdade total Exatamente. autonomia total e o lucro total também deles é. para para poder reinvestir enfim fazer o é, aplicar no negócio e anúncios aumentar e também para para para a sua cervejinha do fim de semana poder, é. poder pagar ela mas uh, do, das outras coisas que a gente tinha visto ali do, do curso desse agora que tem de DJ e do tráfego o que, que mais de assim de que notou de tanto de dificuldades ou como acertos que tu teve nesse período, desde quando começou a estudar. E assim que tu notou, pô, se hoje, nossa, uma pergunta mais fácil, o que, que eu faria diferente hoje? Porque, de repente, teria dado um resultado mais atual que eu vi, pô, naquela época eu tomei essa decisão e hoje tu viu que foi errada, pra que uhum. gente, não tinha como saber na época que era decisão errada, tu tentou, a gente é. tenta fazer o um melhor, mas, de repente, serve como dica para alguém que está tentando aí começar o seu negócio online. Com certeza. Então, assim, uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu estava começando, foi justamente é, botar em prática toda a teoria que eu estava aprendendo, né, com os cursos online que eu fazia e tudo mais. Porque é, é muita informação na internet Sim. sobre empreendedorismo e no marketing digital e às vezes a pessoa acaba ficando confusa do que fazer primeiro, porque existe várias metodologias, várias formas de você começar, uhum. certo? Então isso me deixou meio que um pouco travado para realmente começar a botar alguma coisa em prática, não sabia bem o que fazer primeiro, uhum. certo? Certo? E outro problema também que eu encontrei, que fez com que eu demorasse um pouco para começar a realmente botar em prática, o que eu tinha aprendido, é o fato do perfeccionismo né, que eu tinha, Sim. que eu sempre ficava com o pé atrás, é, com medo de lançar algum tipo de produto, de investir em algum nicho, algum produto de afiliado, no meu próprio produto, e não dá certo, então tipo, eu sempre ficava pensando, ah mas se eu esperar mais um pouco eu posso lançar, isso aqui melhor, entendeu? Uhum. Porque se tudo o que você vai fazer na internet, né, marketing digital, tem como você fazer sempre melhor. Sim. E aí se você sempre for esperar o momento certo, a hora que está tudo pronto, perfeito, né, uhum. lindo, é, essa hora acaba nunca chegando, você acaba nunca fazendo nada. Então o, o, o ponto principal que fez realmente eu começar a ter resultado foi realmente eu voltar é, na no ar o que eu tinha desenvolvido, mesmo não estando perfeito, ainda como eu esperava, Sim. até para poder testar, se... e aí que acabou que eu tive bons resultados, mesmo não estando tão, não, não estando como eu esperava que estivesse, entendeu? Sim. É... Então, realmente, o que você tem que fazer é estudar alguma teoria, certo? Algum curso, alguma metodologia e realmente botando ela em prática, fazendo passo a passo aluno que você vai estudando, entendeu? Sim. É, e, e sem medo de, de, de fazer. Porque a, mesmo você fazendo... É, não fazendo tudo que, que o curso manda fazer, as metodologias ensinam você fazer, mesmo assim dá para você ter um resultado, entendeu? E aí você vai melhorando cada vez mais, é, implementando mais coisas no seu negócio e você vai melhorando cada vez mais o, o seu rendimento, né? Sim. Mas o importante é você começar... realmente botar alguma coisa... É no ar, Sim. para testar e dar certo. É, eu, eu gosto eu gosto de falar assim para as pessoas que essa também é uma outra dificuldade é, é às vezes é engraçado assim em parte que as dificuldades das pessoas a, a maioria acabam caindo nos mesmos pontos pô ficar querer fazer acho que não tá bom o suficiente e que tá claro que é natural a gente quer não vai entregar porcaria mas às vezes Sim. a gente é só a trava nossa e para que Isso. em vez de realmente fazer e eu costumo falar que a, a versão 1.0 é melhor do que a versão não existe, porque pelo menos está lá, testa, deve se não der é é certo, pelo menos aí já sabe o que não funcionou, para fazer o próximo passo. Então é, realmente faz, faz diferença assim, ter esses, esses primeiros passos. Bom, acho que até para a gente já não ficar muito. não se estender muito aqui no vídeo. Só para o pessoal que quiser, depois eu vou passar para o Rafael dar o tchau final, se ele tiver mais alguma dica. Para quem quiser dar uma olhada no, no curso, na verdade, ele fez o curso da versão antiga, que seria o empreendedor efetivo, que hoje é o um empreendimentos digitais altamente lucrativos. É só visitar empreendimentos -lucrativos .com .br, e lá é o meu curso, vai ter também uma série de vídeos falando um pouco mais de. dando dicas para quem está querendo começar o seu negócio online. E lá tem também, falando um pouco mais desse meu curso, que é A Z, de como criar o seu negócio eh, na internet. Então é só visitar lá que você vai ter todas as informações. Então, Rafael, muito obrigado mesmo aí por participar aqui, dando mais essas dicas, falando um pouco mais do, do, do, do que tu fez e do tipo de resultado que você conseguiu com o seu negócio. Se quiser dar uma palavra final, alguma dica final, que aí depois a gente já, já fecha aqui eh, essa, esse bate-papo, essa entrevista. Certo. Então, eu também queria te agradecer, Bruno, pela oportunidade da entrevista. né? E também falar para quem alguém queira aí conhecer meu trabalho, né? Uhum. É, o nome do, do meu negócio é EMEB, Escola Online de Música Eletrônica do Brasil. O site é ww.escolademuscoeletrônica.com.br. Uhum. E lá você pode conhecer mais sobre o meu trabalho para caso queira estudar, entender melhor como é que eu aplico as minhas estratégias de marketing digital para aplicar também o uhum. seu negócio. Né? Sim. Não, beleza, então também vai ter o link aqui junto na página para quem quiser visitar e conhecer, que daí consegue certo. ver melhor. E também até vai ter como referência, né? Ver como é que funciona exatamente, a pessoa isso. e usar. E não precisa ser exatamente no mesmo nicho, porque as, as estratégias são as mesmas, só muda o nicho e as aplicações. Então, de novo, obrigado pelo Rafael aqui participar. Obrigado a você que está assistindo aqui esse vídeo, esse bate-papo. Espero que tenha eh, ajudado você a se, a se inspirar e ver que realmente é possível. Eu sempre tem que trazer pessoas aqui que conseguiram sucesso em nichos completamente diferentes, como teve o Meis com aeromodelismo, Rafael aqui com música eletrônica, o Davi Lucas com manutenção e o Martin com jogos, para mostrar que não é só, às vezes as pessoas têm a impressão que é só dinheiro de só revender a ideia de que se ganha dinheiro online, mas que não, tem gente fazendo com outros nichos e realmente conseguindo criar um negócio online com sucesso e lucrativo, que é o que acaba é importante importante, não é só um hobby. Então tá, então vou fechando o vídeo aqui. Obrigado de novo e a gente se vê numa num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Até mais. Até mais, Bruno. Valeu.